Atenção, esqueceu de dar seta. Devia ter no carro, né, um negócio desse, velho. Porque puta que pariu, mano, o tanto de gente. Né? Nossa. Podia ser automático, né, a seta do carro. <risos> Como assim? Não faz sentido. Ai, mano. Você começa a virar da seta o... sozinho, mas vai dar seta depois. <risos> é verdade. Podia ser que nem o... podia fazer o plano de carro. Havia